Hoje celebramos a data, 20, a data 25 de Abril de 1974, o dia da Revolução dos Escravos, o dia que ditou o fim de um regime ditatorial, totalitário e opressivo. O fim da ditadura foi o fim da trilogia Deus, Pátria, Família. Mas até chegarmos à conquista da liberdade e da democracia, passaram-se décadas de condições precárias, pobreza, analfabetismo, colonialismo e de subjugação da mulher. Essa noite longa que durou muitos, muitos anos não foi uma noite, uma noite de espera por um mundo melhor. Foi uma noite de muitos anos de planeamento e de ações concertadas. Não foram tempos fáceis. Foram anos de vida em clandestinidade, no exílio ou em prisões onde se praticava a tortura física e psicológica. São tempos a que não queremos voltar. Mas são tempos temos de manter vivos na nossa memória coletiva para que não, se tornem, para que não tornem a ser uma realidade. Não esqueçamos que, que temos o dever moral, quem temos o dever moral de combater, os populistas e a extrema-direita, e eles andam perto. Este é também um tempo para lembrar aqueles que durante anos lutaram para retirar o povo português da miséria, movimentos cívicos republicanos e pró-democracia, o Partido Socialista, o Partido Comunista Português. português e, numa fase final, os Capitães de Abril, só para mencionar alguns dos intervenientes nesta história marcante do século XX. Mas esta é ainda é uma altura para nos recordarmos que a liberdade e os valores democráticos não são dados adquiridos. Eles estão constantemente sobre, sob ameaça, pelo que devemos permanecer vigilantes e atuantes. Por fim, há uma mensagem que quer passar, numa democracia e liberdade sem haver representatividade. Numa cidade tão étnica e culturalmente diversa como a nossa, em que a freguesia da Penha de França é reflexo, importa trazer para a rua as pessoas de minorias éticas e culturais e fazê-las representarem-se no espaço público e nos órgãos de decisão. Só com essa representatividade, com essas vozes hoje inaudíveis, se conseguirá alcançar uma democracia mais robusta. Lutemos, pois, por um mundo melhor, pela democracia e pela liberdade. Trago-vos um breve poema de Jorge de Sena. Não meio de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Eu não posso não ser desta terra em que nasci, Embora o mundo pertença e sempre a verdade vença. Qual será a ser livre aqui? Não meio de morrer sem saber. Trocaram tudo em maldade, é quase um crime viver. Mas, embora não tudo, e me queiram cego e mudo, não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade.